H, aí rodado. do Alpha, muito estranho esse cara. E o clã po... oh, e o plan pro art também. Mas hum, eu tento mais com o clã pro, pro art não. Que boa, já jogou eles aí no tempo. Poxa, não deu pra pegar. Ai, cara, mas trava demais quando tá gravando. Pois, cara, não vão lá para recuperar a bandeira não. Cara, não vão para recuperar a bandeira.